Daniel Oliveira de Moraes compartilhou o live. Lucas, Lucas. Lucas Silva acelerou. Opa a live pessoal, hoje. sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite para todo mundo. Daniel, valeu pelo like, pelo compartilhamento. Lucas Silva também. Muito obrigado. que do Daniel não deu nome deixa eu repetir é, beleza é, mas aqui pra mim não veio o nome não disse que deu nome, mas tudo bem Bom, vamos compartilhar aqui rapidinho e a gente já começa, tá, galera? Daniel Oliveira de Moraes. Ah, agora tá assim, me veio. veio. Eu repeti agora veio. E acabei repetindo mais uma vez. <risos> de Moraes acelerou a live com o like Cassiano chegando com o like também muito obrigado galera quem tá Cassiano, chegando, que tu, quem tá chegando com like, o like muito like. obrigado o Alisson também chegando com o like valeu Jaqueline x Alisson acelerou ela é com like. Cara, eu imagino que o GT, é, o GT 350 e o GT 500 são ótimos carros. É porque como a, a CPU corre com um carro standard Aí fica meio complicado, né? Um carro standard realmente é, ele é difícil de guiar Mas ele, ele é original, ele modificado, é ótimo Alan, Alan chegando, chegando no comecinho, vambora Chegou agora, vambora, bora começar Bora começar Deixa eu só ajeitar aqui Isso. Beleza galera, vamos embora, vamos começar Estamos aqui com o nosso representante da noite O Mazda RX-7 LM Vamos selecioná-lo E vocês que estão aí acompanhando, sejam bem-vindos Não esqueça do like, não esqueça do compartilhamento Quem puder ajudar com as estrelinhas e com o Pix que está no comentário fixado A gente também agradece mas. É, principalmente com like e compartilhamento, viu, galera? Cara, depois eu vou, eu vou dar uma olhada depois. É porque a tua versão é americana, né? A minha versão é a versão europeia. Então eu acho que vai, vai ser meio complicado fazer os valores. Mas eu dou uma olhada depois. Bom. Hoje é dia de Roma 2 horas. RX7 está pronto. Pronto, pronto pra encarar o desafio E é o que nós vamos fazer agora Vamos direto pra Roma Eventos, eventos especiais não Sai Endurance Roma, agora sim tá certo E partiu Opa, tranquilo, Alan. O carro tá pronto aqui, já tá com o pneu duro. Tá aqui no nosso setup de corrida, né? 11,8, 10 centímetros, 10 centímetros do chão, 100 milímetros. Não tá muito baixo, mas também não tá muito alto. Porque, ó, originalmente, esse carro fica a 11,5 Então, tipo, é muito alto. 10mm é, que dá 10 centímetros. Fica perfeito. Estabilizadora tá nível 4 na frente e 5 atrás. Freio tem um pouquinho mais de freio na, apenas na frente. O câmbio tá ok. Down force também tá ok. 50, 75 e vamos para corrida lembrando que tem que ter pelo menos um hum, olha eu não sei se eu não sei se dá viu Alan é meio complicado mas eu nunca tentei também né bom vamos lá partiu Roma duas horas Começando agora, galera. Já tem o GT1 do nosso lado, então já tá valendo a corrida. GT1, v Vector, tem um Lista Storm aqui. E lá na frente, vamos ver o que tem. Devem ser os R390 da Nissan. Exatamente. Os dois são R trezentos na nossa frente, beleza. O dois já tinha isso, Daniel. Desgaste de chassi, porque que eu saiba, isso veio mais, a, veio mais no 4, né? Essa história de desgaste por torção do chassi, que no 4 tem é a opção de arrumar. Ah, tô entendendo. Realmente, é dificilmente o carro, algumas vezes, o carro não fica exatamente igual, né? Alexandre Leone chegando com o like, muito obrigado. Ai, entrei, entrei errado demais aqui. Calma aí, vamos. Lá. fácil no GT2, eu sei que no GT4 você percebe, você percebe desgaste de, de chassi, quando você faz uma corrida de, por exemplo, uma endurance mais longa, você percebe que o carro, realmente o carro do começo, em relação ao final, não é o mesmo, ou quando você faz um campeonato mais longo. Tem que no GT4, GT5 e GT6, tem isso. Vamos passar logo aqui. A briga aqui tá boa, viu? Vai ser né, a variar contra o GT1. Nós já sabemos que o GT1 faz. Ai, droga! Nós já sabemos que o GT1 faz 20, 21 voltas com o jogo de pneu. quantas voltas o nosso RX-7 vai, vai suportar. A ideia é saber quantas voltas o nosso RX-7 suporta. Pra gente poder traçar uma estratégia boa, né, também. Porque se ele durar... Se ele durar parecido com o GT1... Em torno de 20 voltas... Vai ser ótimo. Porque aí a gente faz uma coisa de marcação. Agora, se for menos, a gente vai ter que traçar uma estratégia. E ainda valeu pelo like. Quem tá chegando com o like. Muito obrigado, muito obrigado pelo like. Quem puder compartilhar também, a gente agradece muito para divulgar a página. E quem puder... Quem puder apenas comparecer também com as estrelinhas e com o Pixar, a gente também agradece muito, tá? Mas, principalmente, like e compartilhamento, viu, galera? Isso ajuda muito no crescimento da página. Vamos crescer, vamos chegar. Eu quero, eu quero esse ano chegar pelo menos em mil. Perto dos mil seguidores, cara. Se a gente conseguir isso, cara, vai ser ótimo. Então. Le Alexandre. Eu acho que foi... Eu acho que eu dei muita asa para esse carro na dianteira. Aí adiant... eu, acho que eu dei asa na dianteira, mas acho que eu não dei asa o suficiente, né? Para segurar o carro. Bom, agora estamos na corrida, vamos embora. Cara, quem jogou Gran Turismo 1 tá, conhece muito bem esse carrinho aqui, né? Ganhar na reta do gt É praticamente impossível motor rotativo para trabalhar. Uma pena não terem mais carro né? O motor rotativo sendo fabricado, cara, aqui era um motorzinho extremamente forte, cara, bem preparado, dura bastante. Massa, né? Foi a que se especializou nesse motor, né? Não foi ela que criou o motor, mas foi ela que especializou-se nele. Douglas, valeu pelo like. Ritmo de Sete voltas a gente começou a fazer um ritmo um pouquinho melhor. Eu acho que o ajuste de asa não tá muito legal. Opa, valeu Douglas. Ajuste de asa do carro dianteiro não ficou legal, a traseira tá boa, o carro tá, a traseira do carro tá boa, a dianteira realmente, ela tá espalhando muito, de frente. Bom, a gente dá tá uma mexida no ritmo aqui, a gente consegue se segurar bem. Opa, valeu, cara. Cara, grande turismo você vai ver muito aqui, cara, na, na RC 15 cara, isso é Certeza. programando de novo para voltar às lives normais aqui, eu estou por enquanto mais focado no GT2 Mas eu estou vendo se eu volto com as lives de Need Speed que eu estava fazendo, Need Speed de Monster Hunter. E volto também com as lives de Fórmula 1 Estou me programando para voltar com essas lives no canal muito antes eu vejo se eu volto pra, pra, pra, com esse jogo também. É, o GT1 aqui, cara, é, dos carros de corrida, eu estou excluindo o cultus e, e o Suzuki Skudo, porque eles são originalmente de Rally. Então, é, o melhor carro de corrida do jogo é o GT1 aqui. E tem outro, cara. carros aqui que bem ajustados, só tem que bater de frente com o GT One? com certeza. Um deles a gente vai até correr com ele futuramente aqui nessas nessa Enduros de Roma. Estou querendo apenas avançar um pouco mais aqui as corridas para poder fazer isso depois. Começando a abrir uma distância. Alex Bezerra, valeu pelo seu like, meu amigo. Quem está chegando, muito obrigado pelos likes. Muito obrigado mesmo pelos seus likes. Quem está chegando, eu agradeço muito. que você tá chegando com like. Valeu mesmo, galera. Mais gasto, a RX7 meio que se assenta melhor na pista. O pneu novo ele fica bem arisco, né? O pneu mais gasto ele tá meio que mais assentado na corrida. E a volta nossa foi R$19,70. As nossas voltas estão, mais ou menos, entre 20 e 21. Pois é, né, Alex? Eu também acho, cara. Cara, dos grand oh, é o grande que eu gosto. Assim, o, o, realmente, o, o Gran Turismo 4 e o Gran Turismo 2 foram os melhores Douglas. Realmente, é o que todo mundo fala. O 5 poderia ter sido melhor, mas ele é, ainda assim, eu gosto muito do, do 5. É um dos meus favoritos, o 5. E o GT6, pra mim, foi a maior decepção. Para mim, o meu time 6 decepcionou muito, decepcionou demais. É... Era um jogo que prometia muito, mas infelizmente é... não conseguiu, Decepcionou. Simplesmente decepcionou. Alex, é, o, é, a polifone Tinha a ideia de trazer mais pistas pro GT2 Acontece que é, O problema era A capacidade de Processamento Do, do, do Play 1 Que não deixou trazer mais pistas Por exemplo Espaço Antoxan No já estavam nos planos da Polyfon para GT2 além de Botteg e Suzuka já estavam nos planos essas, essas pistas já no GT2 passando em mais pistas internacionais além, do, além de Laguna Seca e do oval do Super Speedway que é aquele oval de Super Speedway é o oval de Motegi Samuel, valeu pelo like, amigo. Quer dizer, já tinham essas pistas já planejadas para entrar no. É, no jogo, só que. É, ia ser. Ia, ia pedir muito do processamento do, do. Ia pedir muito do processamento. Do PS1. Aí acabaram ficando fora. Cara, projeto de Casa eu achei, assim, eu não joguei, tá? Eu não cheguei a jogar com o Project Casa, mas eu achei legal. Assim, o que eu vi, gostei. Lógico, é, ele é mais, é um pouco mais de simulação, né? Ele é um pouco mais focado em simulação, mas ele não é 100%. Mas ele é, ele é legal. O que me chamou a atenção... Pra casualidade, foi o Speed, o HART O projeto de casa achei legal, interessante, mas tipo... É porque dos novos, eu quase não joguei nenhum, sendo bem sincero Eu quase não joguei nenhum Eu cheguei a jogar um pouco o Speed HART ah, é tranquilo, Alex. Acho é que eu entendi o que você falou. Tipo, o... O Wii Hatch eu achei legal. Achei legal, bem legal a proposta. É, Forza Horizon 5, porque que eu já vi do jogo. Gostei pra caramba. assim Eu gosto da proposta de mundo aberto Pois é, Douglas tá? Já tá atrapalhando um pouquinho Mas ainda dá pra andar, ainda dá pra andar bem Estamos com o que? 14 voltas? Eu acho que esse pneu ainda dura uma... Eu acho que esse pneu vai ter uma... Eu acho que esse pneu dura mais 4 voltas Vamos ver Cara, se durar só 18 voltas Vai ser meio complicado, né Porque, tipo, eu já disse O, o GT1 o GT-1 faz, faz 20 voltas, 20 a 21 com o, seu, com o jogo de pneus. Estou usando hard, estou usando pneu hard. Endurance, endurance é, dificilmente você vai usar um pneu que não seja o hard. Endurance, dificilmente você vai usar um pneu que não seja de pneu rádio, cara, porque é complicado, a não ser que o carro seja extremamente bom, por exemplo, se você for correr com Suzuki, Skulls, uma Endurance aqui, cara, você não precisa se preocupar com a durabilidade do pneu, você pega o pneu super soft man, e pode correr, Gabriel Souza valeu pelo like amigo. É tipo, como eu tava falando Alex Em relação aos jogos O que eu vi de O que eu já vi de Horizon Forza Horizon, é, a Horizon Gostei bastante, gostei muito Ele não vai parar antes, Douglas é, Ele vai parar com 20 ou 21 voltas Esse é o instint é dele de, de, de pneu, aqui. Ou parar com 20 ou parar com 21 Anderson, valeu pelo seu like, amigo. Chegando com um like, muito obrigado. Ele para com 20 ou 21, sempre. Já é certo. É, A já tá, tá deixando fazer algumas coisas direito, né? Mas embora. E tipo, dos jogos novos... É... Pô, disso Horizon 5, gostei muito eu, do que eu vi, que eu gosto... Eu gosto da proposta do jogo de mundo aberto, de, co... de, ca... de jogo de corrida mundo aberto. Eu acho legal. O Project Casa achei le... eu achei interessante. Lítico da Speed Heart também achei legal, é um jogo mais divertido. É provavelmente, viu, Cassiano? Provavelmente eu vou parar a cada 18 voltas. Jorge Ciro chegando com like. Muito obrigado, amigo. E quem tá chegando com like, valeu. Quem tá chegando com like, muito obrigado, amigo. Quem puder compartilhar, a gente agradece. Isso ajuda muito a divulgação do canal. Eu quero, eu quero ver se eu faço essa faixa crescer mais ainda. Tipo... Vamos tentar alcançar mais pessoas e com isso eu preciso de vocês ajudando bastante, viu? Divulgando a página, indicando para amigos, fique à vontade para divulgar a página e vamos embora. Então, o GT6 Cassiano, é, o que me decepcionou no GT6 foram foram as corridas de longa duração me decepcionou muito essas coisas, as corridas de longa duração porque o nível de dificuldade de GT6 tá bom, não tava ruim mas as corridas de longa duração foram um pouco que me decepcionou não, eu sei, eu, eu gostei do GT6, mas o GT6 me decepcionou foram as corridas de longa duração isso para mim decepcionou muito você via de um GT5, onde tinha as coisas de longa, coisas de longa duração, tinha as Endurance, e você viva o um GT6, que tirou, tiraram as coisas de longa duração do GT6, tiraram, simplesmente tiraram. Rapaz, 18 voltas e o carro, olha, dá pra dar mais volta, viu? Dá pra dar mais volta. Eu acho que dá pra dar mais duas voltas ainda. Vambora. Se der pra dar 20 voltas, pra mim tá ótimo aqui. Já vai ser perfeito. Tanto é que assim, quando eu faço meu top 3 de Gran Turismo, meu top de Gran Turismo, o pódio... É, eu, boto o GT3 em, eu boto o GT5 em, em terceiro lugar o GT, Aí o GT2 e o GT4 Eles ficam meio que empatados em primeiro Só que eu boto o GT4 Um degrau, um, um degrau acima do GT2 Pela quantidade de corridas disponíveis Aqui tem muita corrida disponível no GT2 No GT4, cara E valeu muito Quer dizer, GT4 tem muitas horas de jogo. A Louto chegando com like. Muito obrigado, Laúdo. Valeu mesmo pelo like. O Louto tá chegando com like. Muito obrigado. Vambora, vamos acelerar aqui. Vamos com tudo. E o GT1 também agora tá com um pneu ruim, viu? Nós estamos com o pelo gasto, mas o GTA 1 também está com o gasto. E o Alves chegando com o like, valeu! Ele está chegando com o like, valeu, valeu muito. E vamos embora. Agora eu errei a frenagem aqui. Aqui para ter freado bem mais cedo. Vou que tocar nisso. Ponto de frenagem. O pneu mais gasto, o ponto de frenagem muda completamente. Ah, tá, vambora! Correr valeu pelo like Figurei. Salvei o carro aqui do, do pior O GT1 chegou um pouco mais Perto? Chegou, mas salvei o carro Beleza, volta 20 Eu vou parar nessa volta Mesmo que o GT1 não vá parar Eu vou parar aqui É, é o limite Mais do que isso, o carro vai ficar bem mais difícil de guiar Mais do que isso vai ficar é difícil de guiar. Assim, daria pra fazer 21 voltas, tranquilo. Daria, daria tranquilo pra fazer mais uma volta aqui com esse carro. Mas eu, vou, eu não vou forçar tanto assim não. Eu vou chegar com o pneu muito no limite se eu fizer mais uma volta. Então vamos fazer 20 voltas com esse carro aqui. O que tá ótimo. Assim, eu já acho... Muito bom quando o carro passa de 18 voltas. Passou de 18 voltas, eu já acho que o consumo de pneu está excelente. Porque eu sei que vai ter carro aqui que vai sofrer o consumo de pneu. Vai ter. Vamos pro boxe. Primeiro Pit Stop. Ó, o GT1 passou. seja era esperado. O GT1 passou quer dizer que ele vai fazer 21 voltas. Ele vai parar nessa volta agora. Na 21. Ele vai parar na volta 21. Tá de boa. Uma volta toda a diferença da gente, nossa, pra ele, não é muita coisa. É, é pouco. Quer dizer, agora nós vamos parar na 40 e ele, E o GT1 vai parar na 42 na próxima vez. Na 40, é, na 42. Não tem é problema pra gente não. Quer dizer, tá ótimo. A diferença tá como agora? 14 segundos. Vai dar pra consumir a ponta facilmente ali, já tá parando. A entrada de box aqui e saída de Roma é muito rápida. É no máximo, você tem que estar com mais de 20 segundos para entrar e sair na liderança. Aí, está nos boxes, vamos passar agora. Passamos. Ele vai sair agora dos boxes. Wesley, valeu pelo like. Aí, pegamos a ponta. E ainda vai ter essa volta com o pneu frio, quer dizer, essa volta aqui a gente já tá com o pneu aquecido, vai dar pra abrir mais um pouquinho. Só a partir da próxima volta que o GTA já começa a andar um pouco mais. O pneu já vai estar tá mais aquecido. E... Cara, é a única coisa que eu sinto falta no GT2 que não tem, tipo, é marcar a distância que a gente, que nós estamos botando no, no carro que está atrás, infelizmente não tem isso, né? E isso faz falta, muitas vezes faz muita falta, marcador de parcial. Vambora! Vambora, a gente tem muito, tem muita corrida, cara. É, essa é precisamos é apenas meia hora de prova, galera. Tem muito pela frente, muito. Só fizemos meia hora de corrida, galera. Tem uma hora e meia de corrida ainda pela frente. volta 119244 volta mais rápida da corrida eu tô presto de entrar na casa de 1,18 18 para carro. cara se eu acertar uma volta uma volta inteira bem rápido se eu acertar uma volta inteira aqui sem erro, eu acho que a gente consegue Entrar em um dezoito Mas vai ter que ser a volta, né? Vai ter que ser a volta Perfeita Copinho 19. 18, quer dizer. Aires, que... valeu pelo seu like, meu amigo. Muito obrigado pelo like. Quem está chegando com like, a gente agradece muito. Olha pelo like, amigo. Não, turbo. Turbo, Thiago. Tá vendo o reloginho que, tá, que tem do lado do, do contagiro? É. É de. É, do turbo. Esse reloginho. Ah, um 19, um vinte. Tá bom. Vamos seguindo mas é turbinado Eu acho que não tem Mazda Aspirado aqui, rotativo Eu acho que todos os RX-7 Que tem aqui no jogo E o RX-7 Tanto do antigo como do novo E o Cosmo enganado, né? Mas eu acho que são todos tudo O único é, rotativo aspirado foi o RX-8, né? aspirado ou turbo é, no Gran Turismo 2 basta ver esse reloginho que tem aí do lado do velocímetro do velocímetro e do contagiro se tiver esse reloginho é turbinado, se não tiver é aspirado e esse relógio aqui se não me engano é, é de vaca Eu achava que era de pressão do curso, mas não é. Minhas voltas agora estão entrando na casa de um 20, 19, 20, né? 19 alto, 20. Vai entrar em 18. só eu pegar um pneu muito novo e mandar ver já na primeira volta que eu olho aquecido, pra ver se eu baixo para um 18. Comparando com os carros que a gente já correu aqui, a gente já correu aqui com o 300 CX, já correu aqui com o Calibra e correu com o GT40, GT né? O GT40 é meio difícil de comparar porque é um carro totalmente diferente, é um carro mais antigo, mas comparando com o 300 CX, também é mesmo a mesma proposta de tração traseira. Eu estou gostando mais do Mazda. O Mazda parece mais. O Mazda parece mais fácil de guiar. Beleza. Bruno Santos, valeu pelo -se seu like, amigo! O RX-7 parece mais fácil De guiar do que o 300 x A comparação vai ser mais direta com ele Porque o carro para você fazer 4x4 E o meu carro favorito Fica meio complicado comparar né? Quando você está comparando com o seu carro favorito Aqui do jogo Mas comparando o 300 x com, com o RX-7 Sem brincadeira Gostei muito mais do RX7. Sei lá, o RX7 parece mais ágil em curva do que o 300DX. Saiu tá, volta muito boa Pois é O 300X parece muito Pesado na frente tá? a dianteira do 300X parece ser muito mais pesada O R7 parece bem mais equilibrado Não sei porque saber assim, o, R7, o R7 é um pouco menor também, né? é bem equilibrado. Opa, Rafael, valeu pelo like. Também o é, motor rotativo é bem mais leve, bem... tem menos... é bem mais leve e bem mais compacto. Tem menos... é muito pequeno também o motor rotativo. na dianteira diferente do 3x por exemplo, que carrega um V6 é, na, um V6 turbo na frente Você fazer essa comparação ele, ele, ele, O V13 Ele equivale ao deslocamento De 1.300 cilindradas Só que Não é bem assim, cara Porque é o seguinte Vale lembrar que cada rotor Cada rotor Desse carro vale como um vale cilindro Cada rotor Equivale a três cilindros já que o rotor faz a queima de combustível três vezes. Então, cara, na real, esse motor rotativo de dois cilindros, que é o do R7, ele seria um motor de seis cilindros, equivalente a um seis cilindros. De cilindrada para cada rotor. Então quer dizer, se, for, se esse carro tivesse apenas um rotor, seria um rotor de 700 e. Seria um rotor de, de 700 cilindradas, mais ou menos. 600 e pouco, né? Mas ele equivale a um ponto de três cilindros. Dois cilindros, dois rotores e três cilindradas, mas aí já valeria como se fosse um motor de seis cilindros. O ápice que a Mazda conseguiu foi aquele motor do, 7, do 787B, aquele, quatro, aquele de quatro rotores, que era aspirado, aquele, rotor, aquele 787B que todo mundo... Que aquele, o som daquele carro é... é Maravilhoso! Aquele equivale a é um V12 Aquele equivale a é um 12 cilindros Em termos de deslocamento de... Dos, do, dos, em termos de deslocamento do, dos rotores Equivale a um 12 cilindro Só que é extremamente, extremamente compacto Leve e potente pra caramba. Onde, que foi a primeira vitória japonesa, né? Em Le Mans. E a única vitória de um motor rotativo. É... No ano seguinte foi proibido os motores rotativos de competirem em Le Mans graças à Toyota, que a Toyota entrou, A Toyota entrou com um lobby pesado contra o motor rotativo E foi banido do motor rotativo de competição Yuri, olha pelo like! amanhã você só tem um 20, um 21, um, um 21 baixo e um 20, tá bom. Já sabemos que o já sabemos que o GT1 para com 21 voltas nós paramos com 20 voltas nós paramos com 20 voltas o GT1 para com 21 Falta cinco voltas para nossa parada. Estamos bem, estamos bem. Isso que tá bom. Né? Nosso RT mesmo saindo um pouco de dianteira, é... ele tá bem na corrida. Pois é. Então, ele que a dois cilindros de 3 tempos. Mas, se levamos em conta que ele faz o trabalho de 3 cilindros ao mesmo tempo, e a gente também leva em conta que um, um, um rotor, um rotor simples, um rotor simples equivale a 3 cilindros. Porque, é, enquanto... Tá explodindo, o outro está escapando os gases, o outro já está recebendo os gases, gases de... um está recebendo a misturar combustível, o outro cilindro já está fazendo explosão, o terceiro, o terceiro rot... a terceira parte do rotor está fazendo a expulsão dos gases, muito rápido isso, e há rotações elevadíssimas, né? que é outra característica do motor rotativo. Eles, eles giram muito muito rápido também basta ver aqui né o nosso o nosso mesmo gira até 8.500 com o limite de com a zona vermelha em 8.500 podendo ficar até 9. eu lembro que o rx RX8, que é aspirado, ele faz. Ele gira até 9 mil. Se eu não estou enganado, ele gira até 9 mil tranquilo. É por isso que eu meio que faço a equivalência de um rotor, que vale por 3 cilindros. Mais ou menos essa equivalência Porque É a mais próxima É a mais próxima De um motor é, Essa equivalência de fazer com que um rotor Não, eu sei É, é apenas É eu, eu entendo, Daniel Eu entendo que ele não, ele não faz o serviço de 3 cilindros Mas é equivalente a 3 cilindros Sabe? ele é que é como se um motor equivalência a três cilindros é meio difícil realmente é até difícil simplificar o motor Wankel do motor de ciclo auto normal Ediel obrigado por compartilhar e obrigado pelo like é meio difícil comparar o motor de, de rotativo motor Wankel a um motor do normal óbito, né? É, eu, é por isso que eu, eu equivalho eu, faço, eu, faço, eu gosto de fazer essa equivalência porque é a que mais funciona pra mim que, por exemplo, dois rotores aqui dois rotores do nosso Mazda eles, eles equivaleriam a um, a um motor de 6 cilindros Fala, Júlio! Eu falo, eu falo mais ou menos isso. É... Que para ter uma potência equivalente a, a esse carro, ele tem que ser pelo, ou quatro cilindros ou seis cilindros. Mas não. Aí seria um carro muito maior, mais pesado. É por isso que eu falo assim, que equivale ao 3 cilindros, o significa é que é igual a 3 cilindros. Tá, Daniel? Longe disso. Mas é o que mais funciona próximo, vamos dizer assim. Como eu disse, é complicado falar de um motor rank, querendo comparar o ciclo dele com o ciclo de um motor convencional. É muito complicado. Opa, Leonardo, valeu pelo seu compartilhamento, amigo. Valeu mesmo Pois é É muito complicado É Opa, tô, tô tranquilo, Leonardo Estamos de boa aqui É meio complicado falar do motor ankle, porque é um ciclo diferente, é uma funcionalidade diferente, é meio complicado falar do, do motor rotativo, é, comparando ele com o motor convencional, é muito complicado, aí a comparação que mais funciona na minha cabeça, é essa aqui, um rotor equiva equivale a três cilindros. Não é igual a três cilindros, é equivalente. Funciona parecido como se fosse um rotor fazendo, fazendo o trabalho de três cilindros. Eu sei que não é a mesma coisa, mas é o mais próximo possível. Opa, Eduardo Machado, valeu pelo, pelo like, amigo. Bom, vou 40, vou parar nos boxes Nessa volta Apesar o filho Suportar mais uma volta Mas eu vou parar agora nossa parada de boxe. Rômulo <risos> voleia pelo <for> like. <risos> Beleza. Segundo pit stop. Segundo pit stop. O GT1 vai passar. Mas como eu disse, isso não é isso não é preocupação. Ele vai parar daqui a duas voltas. E a gente vai agora tentar tirar o máximo de diferença possível. Beleza, vamos embora. 12 segundos de diferença. Vamos tentar tirar o máximo possível da diferença. E aqui ele vai parar, ele vai parar só na 42. 42. Agora é só na volta 60 Vambora embora. <Sos> é da Viana, valeu o like <Sos> 10 segundos a diferença vamos tirar o máximo possível Já caiu já caiu dois segundos, sete segundos. Já tiramos bastante. Entrou nos boxes o GT1 A GT1 entrando nos boxes Nós vamos agora assumir a liderança 1.18.4 Galera, entramos em 1.18 Leva é, só o valeu pelo like Entramos em 1.18 Com essa volta Ótimo! É a primeira volta com o pneu aquecido, cara. O pneu age de uma maneira perfeita! Ele está totalmente aquecido agora. Daniel, oh, você está com o GT350 ou você está com o GT500? People like it. na corrida, o que corre lá é o GT500, quer dizer, você fez um desafio mais difícil ainda, né? Pegando um GT350. Um R390 na nossa frente. Esse é o GT30, não é o 350, é o 500. Cara, então vou ter fazer um desafio mais difícil ainda. Com o GT350. Pode rodar mesmo. Fica na frente, sem problema, sem neura. Passe em outro momento. Fizemos uma distanciazinha lá do arredatário, tá de boa. mas não pode acontecer Ariel, valeu pelo like amigo tá chegando muito obrigado pelo like muito obrigado mesmo galera a gente ajuda, ajuda muito com esses seus likes quem puder compartilhar também quem puder divulgar a página com as pessoas a gente também agradece muito isso ajuda muito o crescimento do canal então tá muito está muito na página Quem puder ajudar nas estrelinhas e no pix do comentário fixado, a gente também agradece. Mas lógico, esses dois é apenas para quem puder. Quem puder ajudar com as estrelinhas e com o pix, a gente agradece. Mas, principalmente com o like e o compartilhamento que já é muito muito gratificante já, galera. Já passamos a metade da corrida. Metade do tempo de prova já está feito. Falta... Falta agora um pouco mais de 55 minutos, um pouco menos de 55 minutos para acabar a corrida. E eu acho que esse carro não vai conseguir fazer as 99 voltas. Eu acho que vai... a gente vai ficar mais ou menos na casa das 85, 86 voltas por aí mais 80, acho que vai ser mais ou menos por aí, mas 86 para cima vai ser mais ou menos essa quantidade de voltas que a gente vai fazer com o nosso RX-7 Vamos passar logo ele, né, não tem problema nenhum com ele. Opa, Maciel, sim, sim, sim, Outra, Marcel. valeu pelo like, amigo! que foi com o Cálibra, que foi né diferente do que foi com o Calibre por exemplo que com o Cálibra a gente teve teve muita é, complicação até até quase até quase as últimas paradas foi nas últimas paradas a gente estabilizou a nossa vitória E também, a corrida do GT40, que a gente também só veio estabilizar a vitória perto do final. Aqui tá bem mais tranquila. Tá parecendo, tá lembrando a corrida também que a gente fez com o 300DX. É, a corrida com o 300DX, é bem que parece muito parecida com essa aqui. Em que a gente assumiu a ponta e conseguiu abrir distância relativamente tranquilo a corrida toda. Eurípides, valeu pelo seu like, amigo. Eu só não sei se o tempo de volta tá parecido com o tempo de volta do 300X. Isso eu não sei saber, é, dizer se tá equivalente ou não. Ariel, é, Gran Turismo, eles meio que, eles, eles usaram muito, foi, não foi, foi, foi, foi eletronicamente, não foi gravação de motores. É, parece parece que foi a parte do GT, é, eu acho que no GT7 em diante, eu acho que do esporte eles começaram a fazer gravar Eles começaram a pegar, a pegar a gravação dos motores originais E fizeram E passaram pro jogos Mas eu lembro que parece GT1 até o GT4 GT Até o GT4 se eu não me engano Foi tudo eletrônico, Foi tudo É fazendo. fazendo sintetização eletrônica. Tá? O rumo fica o mais parecido possível. Bom, é mais ou menos isso. Eu não tenho certeza se foi realmente, né? Mas mesmo assim, eles tentaram fazer o som o mais parecido possível, cara. Tem que ficar o mais próximo possível dos carros originais. E, cara, ainda assim é show de bola. Agora, esse barulho da turbina enchendo como a rotação sobe cara também é outra coisa que eu acho eu acho sensacional beleza vamos embora Na volta cinquenta e quatro já estamos próximos já da tá nossa próxima parada de box. Estamos nos aproximando também de mais um recadatário. Não, né? Dois. Deve ser o um Vector na nossa frente. Deve não, é o Vector na nossa frente. Nós já passamos do Nissan Storm, o Nissan R390, o R390 é azul claro, hum. né? E agora é o Vector na nossa frente. O Vector M12. M12 na nossa frente, pronto para tomar mais uma volta, pronto para tomar uma volta do líder. Segura, ele não tá bom. Bem gasto Opa Rodrigo, valeu pelo seu like amigo Não ajeitei o carro O não vai vender essa ultrapassagem fácil, né? E eu não quero ficar brigando com o doção O cara não deixa de passar Agora ele deixou, Mas deixou nada Ele vai tentar passar de novo, né? Tá na cola like. E boa. Ele vai passar aqui do lado ou não? Não passou. E agora a gente agora a gente abriu tá, a gente abriu um pouquinho. Ah, bateu. odeio quando faz aqui. Primeiro erro sério que nós fizemos aqui Primeira rodada que a gente fez Um trecho bem... Um trecho bem... Cara, que não era pra rodar um trecho bem rápido aqui a gente... E a gente só ajuda o gt Tá. Vamos parar com a brincadeira Deixa o Vector lá na frente Se mandar Me concentrar em Voltar a distância pro VT1 Não é toda a frenagem aqui Acontece o primeiro erro A cabeça muda, velho Muda completamente. Ó, oh, 1.29, cara. Esse volta tá terrível. A gente vai tirar bastante dessa agora. o like muito obrigado quem compartilhou também agradece muito olha aí ó vinaldo chegando com like muito obrigado vinaldo Foi boa, Vinícius Vidal. Valeu pelo seu like, meu amigo. muito o, Vidal, você... o like. Valeu, quem puder compartilhar também, a gente agradece. E quem puder ajudar no Pix, no comentário fixado ou nas estrelinhas, a gente agradece também. Mas apenas, lógico, se puder, principalmente com like e compartilhamento que é gratuito, cara. Vocês muito, rapaz. A encostou, velho. Encostou e encostou. chegou a ficar estar mais próximo. Essa volta agora foi boa. 21. Eu considero boa, considerando o estado do pneu. Vamos para parada de box agora Volta 60, vamos parar agora Não, bater no muro gasta, viu? Gasta porque Assim, você Ganha uma certa Você acha que ganha um apoio Mas é, Você tá forçando o motor mais A girar mais É meio complicado isso Delegão pro box. com o vetor. Tá. Ah. GT1 passou, beleza. Isso aí não é, tanto, não é tanto problemático, como eu disse, né? Ele vai parar daqui a 13, ele vai parar na 63. E valendo. Vamos lá, vamos acelerar. 12 segundos. Vamos tirar essa diferença, Antes dele entrar nos boxes. Ele vai parar... Ai, droga. Já começamos bem. Já que ele vai parar na 63. Mas no muro é pior porque é o seguinte, você tem que forçar o carro a ficar na posição correta você acaba forçando muito né você força muito o pneu carro ru... é, estabilizar de novo é meio complicado cara a corrida ideal é não bater né 10 segundos já tiramos já atiramos 2 segundos Volta a 62, já tem uma, segue na 1 segue na pista. Aí vai parar na... Depois disso, ele para na 84. Essa é a última parada dele. Enquanto nós paramos na 80 e seguimos até o fim de prova. Nove segundos. A corrida tá meio que sob controle. Uhum. Sete segundos, beleza. E ainda vai fazer mais uma volta. A diferença tem que entrar todo certo aqui. Entrar desse jeito que eu tô não dá, não dá bom. Beleza. Volta 63, é a última vai ser a volta de... Top 2 até 1 6.4, já tiramos bastante nos 12 segundos iniciais. tirando do GT-1. Aí já tá em 3 segundos. Tipo, ele vai entrar e a gente passa ele, ele entrando nos botes. Pra ver o quão lento tá o GT-1. Com esse pneu super gato. perto aqui, em condições normais, não consegue alcançar o GT1, tá lá, ó, dando pressão nele. Ai, que droga! Beleza, pegamos a P1. Pegamos a liderança, vamos abrir agora, porque... O tempo de parada aqui é muito pequeno. Aí acabou... Já tá saindo. Já tá saindo já o GT1. Saiu dos boxes. Vou aproveitar também essa volta aqui que ele tá com o pneu mais frio. Porque já na da próxima ele já volta pro ritmo. É, na próxima já volta pro ritmo normal. Ele já tá com o pneu mais aquecido, né? Aqui. Em um 1 um minuto e 20 tá bom. Um 20, um 20, um 20, um 19 alto e um 21 baixo tá bom. É o ritmo, vamos dizer assim, entre aspas, normal abaixo de um 21 de 21 e baixo já pode considerar como problemático e acima de 19 e alto pode considerar a volta muito boa e se chegar na casa de 18 pode considerar a volta como excepcional vamos pôr o caso da nossa melhor volta de corrida que vai tá estar ali 1, 18, 4 Deu uma sambada Mas foi 19 ainda, tá bom Enquanto aquela sambadinha Que o carro deu Eu acho que a gente entrega entrar na casa de um 18, viu? Terrível, isso agora foi terrível. Cara, esse verso tá me fazendo perder tempo. Tá me fazendo perder tempo, cara. Que é outra coisa da né, inteligência do jogo. Que ele, não, ele não facilita a ultrapassagem pra tomar a volta. Ele dificulta muito. Até que essa volta agora foi terrível. Já nos livramos dele Opa, Jonathan, beleza? Agora ah, vale o like mesmo Valeu pelo like, Jonathan. Valeu mesmo. A concentração aqui tá um pouquinho mais alta. Eu quero tentar me distanciar o máximo. Quero tentar abrir um pouco mais o GT One. Opa, Carlos Renato. Valeu pelo like também, amigo. Segura. Segurou. Boa. Vambora. É, Edco está muito perto. Só que ele está tá com o pneu novo também. Será que a gente parou junto no box. Mesmo ele sendo retardatário. Opa, tranquilo! Tranquilo, Daniel. Boa corrida. Opa, Jonathan Silva. Valeu pelo like. Na volta agora acho que vai vir boa. Um 20. Tá bom. É dentro da normalidade. No meu a gente não vai para 99 voltas, a gente vai para as duas horas de relógio. Valeu pelo like. Nossa, o carro agora tá mais firmado. É incrível, cara. Porque ele pneu um pouco mais gasto que tá agora. Ele fica mais firme no chão. Mais arisco nas curvas, assim, tipo, muito ágil. E ele com o muito gasto, né? A traseira tem, tem uma tendência a escapar mais fácil. Mas ele com o pneu desse jeito, cara, ele age tranquilamente bem. Mas... Erradas aqui, mas. Deixa eu só me ajeitar. Bruno Agapto, valeu pelo seu like, meu amigo. Mais ou menos, ah, então foi boa. Hora de corrida, 17 segundos por Venturi foi bom. Sim, você usou que pneu? Pneu hard, né? Tá quase, já falta menos, falta quase, estamos faltando 20 minutos para acabar a corrida. Rinaldo Teixeira, valeu pelo seu like. like. -se. Foi soft? Ah, então foi bom. GT500, Não vou tentar com pneu eu vou tentar, eu vou tentar de pneu duro Ah, dura 12 voltas, 12 ou 13? Ah, então tá ótimo Cara sabe fazer aquela estratégia Que eu fiz com o Cidretaxo Dá um undercut Dá uma volta a mais, faz 10 voltas Por garantia É, bom, Tá ótimo É porque o GT350 Ele é menos potente Ele é menos potente Ele é mais leve do que o, GT, que, o, que o GT500 Eu acho que com o GT500 Eu vou tentar com ele Depois eu vou tentar com o GT350 Eu acho que com o GT500 é, O pneu soft vai durar menos volta Pode ser é um pouco mais pesado Mesmo você reduzindo o peso dele. Bom, mas isso aí só fazendo a corrida, né? Aí depois só fazendo a corrida. interessante ele gastar por igual já é muito bom então porque eu acho que o 500 vai gastar mais que meu sendo mais pesado bom depois eu vou tentar Vamos ver, depois eu vou tentar. O Everton valeu pelo seu like Jefferson né Jefferson Felipe, valeu pelo seu like mesmo. quem tá chegando muito obrigado pelos seus likes muito obrigado mesmo pelos seus likes, a gente agradece muito pelo pelo like quem puder chegar aqui no compartilhamento também a gente agradece muito, nos ajuda na divulgação pois é tem esse detalhes. É mais potente, mais pesado. Aí o risco de voltar é maior. Então, amigos, se vocês puderem chegar com like e compartilhamento a gente já agradece muito. Quem puder chegar pelo pico e pelas estrelinhas também agradecemos, mas esses dois apenas se vocês tiverem condições. A gente sabe que a situação está bem complicada, é, não é fácil na situação de hoje, mas apenas se você puder, pelo pico e pelas estrelinhas, beleza. Se não der, não tem problema, só o like de você já é... só o like e o compartilhamento já é mais do que possível. É o o Vector parou nos boxes. Quem tá indo ali é o GT1. Nem reparei nisso. É? Opa, Matheus! Matheus, valeu pelo seu like, amigo. Valeu pelo compartilhamento, mesmo. Valeu mesmo, valeu mesmo, obrigado. Volta para nossa parada de boxe e já tá faltando 15 minutos para acabar a corrida. Opa, Lissetor! Eu nem vi você saindo. Só que ele com o pneu novo. Ele vai querer me passar quando o pneu dele tiver aquecido. Então vamos tentar abrir tentar abrir o máximo possível aqui. Não, não me atrapalhar nessas duas voltas É, o item tome agora com o oh, mais novo, fica difícil. Então, se é dele, segura, segura. Essa volta foi terrível, 23. 23. o já tá na zona crítica do pneu dele, mas nós já estamos no nosso pneu crítico há muito tempo. ahora nos final. Vamos ficar. terminar, galera. Ela vai terminar no relógio. E tá um pouquinho perigoso, porque eu não sei quantas voltas exatamente vai dar. E eu tô chutando umas 86 a 87 voltas. Se for isso, a corrida a gente ganha. Porque o GT1 vai parar na 84. Vamos embora, o último pit stop. O nosso último é pit stop. O GT1 vai passar. Beleza. Serão 10 minutos de prova agora para a gente tirar a diferença para o e mandar ver. O Teto passou a gente. Beleza. Tirou a volta. Juliano, valeu pelo like. no 84, a gente tem quatro voltas meio que pra tirar a diferença. Daí tá 11 segundos, quer dizer, a gente tem que tentar passar ele na pista, antes tá da parada dos boxes, quer dizer, essa coisa tá tranquila, pode não aparentar estar tá tranquila, mas ela tá tranquila. Pode não aparentar tranquilidade, mas ela tá tranquila. Beleza, nove segundos. Frenagem, droga. Eu não posso errar a frenagem pra passar. Pra tirar a diferença. 8.9, beleza. Opa, Khalifa, valeu pelo like. direto de novo da frenagem. GT1 já passou o Storm que, querendo ou não, ele segura um pouco a corrida, né? 8.2 Tô errando muito. Eu tô errando muito para quem está querendo... Tirar muita diferença e querer passar em pista <risos> Vou os pontos aqui Atrapalhando o vector e me atrapalhando ao mesmo tempo. Bom. O Vector tá ele tá segurando o Vector agora passou a corrida. Ele vai parar agora e a gente passa. Não precisa se afobar. Pois é, eu não preciso de afobado, cara. Eu tô me afobando à toa. A corrida tá tranquila. É... Só... é... Eu tô me afobando à toa. 84, a gente passa e corre de vai até o final, tranquilo. Aí já caiu a diferença para 10 segundos. Olha, acabou de entrar no inbox. acabou de passar. Acabou de parar nos boxes, tá ali ó. Passamos, ele vai sair agora. Aí. Vai começar a sair agora. Aí. Começou a sair dos boxes. Agora é só levar o carro até o final. Sem aprovação, sem, sem problema. É só levar o carro agora até o final. Tranquilo, não há necessidade de forçar ritmo mais agora. Só manter a distância. Só fazer essa distância ficar mantida. Estou sentindo aqui um pouco de diferença Principalmente sabe aonde? No ponto de frenagem Mesmo com o pneu novo O ponto de frenagem mudou Aqui O ponto de frenagem algumas curvas mudou Mesmo com o pneu novo aqui É algo que eu estou sentindo agora Dois minutos, galera. Eu acho que nós vamos para oitenta e oito voltas. Nós vamos para oitenta e oito voltas. É só os um jogos de corrida por enquanto. O foco da página vai ser mais jogos de corrida. De vez em quando eu posso jogar uma coisa ou outra diferente, mas o foco principal vai ser o jogo jogos de corrida. É, Gran Turismo e os mais antigos, tá? Porque, como eu não tenho aqui a é eu não consigo trazer jogo mais novo. Aí eu vou focar na. Eu tô reformulando aqui para voltar a programação do, do canal, né? Que é o Need for Speed, que é. Fórmula 1 que eu tô jogando. Jefferson, tá assim. Jefferson. valeu pro seu like amigo. Aí o foco principal da página é jogos de corrida. E essa é a última volta, galera. Última volta. Então, eu vou trazer o Hot Krust é, eu, eu tô jogando o... Eu tô jogando o High Stakes Eu vou ver se eu finalizo ele A gente finaliza ele ao vou trazer o Hot Krust Eu fosse pedir 3 Hot Krust Pra trazer live pro canal desse jogo Que eu quero trazer, cara Quero muito trazer Bom, galera. Essa é a última volta. A corrida vai acabar agora. Vai acabar no relógio. E tá aí. Vitória, 2 horas, 36 segundos de corrida. GT1 um. gt ficou a 12 segundos a gente. Tá bom, mas valeu, valeu muito. O carro é bom. O gente 7 é um carro muito gostoso de andar. Esse carro, sério mesmo. Paulo Vitor Almeida acelerou. Ela é com like. Esse carrinho aqui é muito gostoso de andar. Melhor volta foi 1.18.4. Um foi, acho que foi no nosso terceiro set de pneus que a gente conseguiu essa, essa volta rápida. Vamos lá. Salvar aqui o. O progresso da vitória. Paulo Vitor, valeu pelo like. E esse já é o nosso quarto carro, valeu Daniel, já é o nosso quarto carro que nós fizemos às duas horas de Roma, já é o nosso quarto veículo que nós fizemos às duas horas de Roma, valeu também Dick e Bom, o carro prêmio, a gente já tem os dois carros prêmios aqui dessa corrida Que é o Alteza E o Corolla Tanto é que eu tenho o Alteza nessa mesma cor que apareceu agora aqui E esse carro também vai ser testado Tá? A gente também vai testar esse carrinho aqui Como eu já tenho ele, vou vender Deixa eu só dar uma passada rápida nos usados, pra ver se atualizou a gará, atualizou aqui os, semi, os usados. Pra ver se tem alguma coisa que vale a pena. Não, não atualizou. Valeu! É, conseguimos, né? Demorou um pouquinho, mas conseguimos. Valeu, Paulo! O amarelo é o mais raro, né? Então, eu, se vier, eu vou deixar. O amarelo, eu vou tentar ficar com ele. Mas, tipo. Enquanto não vem, os outros eu vou vendendo. Então, o, o escudo. Eu tenho, uma, eu tenho um, um projeto com o escudo. Que é fazer a Endurance de Roma com ele. Pra fazer as 99 voltas. Fazer as 99 voltas antes das duas horas de relógio. Tanto é que vai ser com ele, vai ser com o Cultus e vai ser com o GT1 de rua. Com esses três carros eu vou tentar fazer esse desafio. Bom, nós já fizemos as duas horas de Roma, galera. Nós já fizemos com o Calibra, foi nosso primeiro carro. O segundo carro foi o 300EX, que eu gostei do carro, só que eu achei ele um pouco pesado. O GT40 foi o terceiro carro que nós corremos e agora foi o RX-7. Sim, o GT1 de rua. Tem na Toyota, Daniel. Você não tem ele? Aqui, ó. Você vem na cidade do leste, vem aqui, ó. Na parte especial da Toyota. Ele fica aqui, ó. Aqui. Com ele, você pode melhorar o motor. Então, esse aqui você pode mexer no motor. Você pode dar mais motor pra ele. O original é 591 cavalos, mas você pode aumentar a potência. Aumentando mais a potência, eu acho que dá pra encarar. Dá pra encarar fazer menos de duas horas com ele. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Tanto é que eu vou fazer assim. Eu vou, eu vou tentar com o Cultus. Vou tentar com o GT-1, esse aqui, de rua, e vou tentar com o escudo. Porque é, eu acho que são esses... Eu acho que esses três carros são os únicos que têm a possibilidade de fazer em menos de duas horas. Eu acho que esses três são os únicos, os únicos carros que dá pra fazer em menos de, em menos de duas horas. Bom... Isso aí, como eu disse, eu vou, eu vou planejar. Tanto é que vai ter lives especiais focada nesses três carros. Focada como? em acer... Vai ser uma live diferente. Quando eu for fazer a live com esses três carros, vai ser acertando o carro por aí, viu? Mais ou menos isso, de potência. Eu não lembro agora também. A live com esses três carros vai ser bem diferenciada. Vai ser o quê? Vai ser... Testando eles, fazendo acerto, para quando for na, no dia da corrida, o carro já tá pronto. Cara, e o próximo carro que nós vamos encarar esse desafio de Roma, tá aqui ó, Renault Space F1. O próximo desafio de Roma duas horas vai ser com ela. Essa monstruosidade de 800 cavalos e 1.300 quilos. Prepare-se que vai ser uma live bem legal com esse carro. Bem legal mesmo. E vamos ficar com a nossa imagem do nosso vencedor do dia, o nosso RX-7. Carlos Eduardo, acelerou Opa, a Carlos. Like. Valeu pelo seu like, amigo. E hoje eu vou ficando por aqui, meus amigos. É, muito obrigado. Muito obrigado mesmo a todo mundo que acompanhou a live até aqui. É, muito obrigado. Nos vemos numa próxima. E um forte abraço a todos. Cuidem-se e fui! Tchau, tchau!